Olá pessoal, Fábio aqui, canal do lado de cá. Vim aqui fazer um vídeo rapidinho pra vocês, porque, cara, eu tô puto da vida. Eu tô puto da vida. É... Vocês vão entender, vocês vão entender. Então fica nesse vídeo até o final. É um vídeo sem edição, vai do celular direto pra internet. Mas eu quero que vocês fiquem aqui, porque a mensagem é muito importante. Porque nesse vídeo vocês... Provavelmente, de uma vez por todas, vão entender por que que o americano, ou cidadãos americanos, ou pessoas que, que já estão aqui faz tempo fazendo tudo certinho, fica puto com esses imigrantes que chegam agora e traz o jeitinho deles lá do Brasil de fazer malandragem e vem fazer cagada aqui nos Estados Unidos e acaba queimando a imagem do imigrante aqui nos Estados Unidos, meu e de outros imigrantes também. Imagem minha e de outros imigrantes também. Então... Deixa eu explicar para você o que está tá acontecendo, porque eu sei que esse vídeo é sem edição, então você tá meio que vendo como que o meu cérebro funciona aqui. Ele vai daqui pra lá, de lá pra cá, mas acaba chegando numa conclusão e você vai acabar entendendo. Então é o seguinte, eu tava em casa, recebi a notificação do celular do, desse canal do... E o vídeo dele, as edições são até legais e tal, não sou inscrito, conheci hoje o canal dele, mas esse vídeo que eu recebi a notificação aos 5 minutos tem uma coisa muito, muito alarmante pra mim. E é por isso que eu tô fazendo esse vídeo e você vai entender tudo. Então nesse vídeo o cara falou assim ó o, o amigo dele ele colocou um amigo dele para falar para falar no vídeo e o amigo dele estava explicando o que, que aconteceu com a conta do hospital que ele recebeu porque aparentemente ele foi para o hospital aconteceu alguma coisa e depois de um mês ele recebeu a conta e, e ele colocou o amigo dele para explicar no canal o que, que o amigo o que, que ele fez com a, com a conta do hospital como que ele pagou e o amigo dele falou assim: Bom, é, eu pesquisei e eu procurei na internet, conversei com outros imigrantes, isso e aquilo, e, e eu entendi que eu não precisava pagar, porque não, não ia dar B.O. nenhum pra mim, né? Porque eles falam essa linguagem meio malandra lá no canal lá. É, não ia dar B.O. nenhum pra mim, isso e aquilo... E eu simplesmente não paguei porque não ia dar BO. Ele falou de novo isso, né? Ele falou umas duas ou três vezes que não ia dar problema nenhum pra ele, isso e aquilo. E ficou elas por elas, porque não precisava pagar. E eu quero que vocês que assistem meus vídeos, que assinam o meu canal, independente se você gosta do canal do cara lá ou não, que vocês entendam que não é bem assim que funciona. Não é assim que a banda toca aqui nos Estados Unidos. Isso é errado. É errado. Uh, é lógico que o que ele falou é uma coisa certa, não tem como eles colocarem você no pau, porque o imigrante aqui nos Estados Unidos, se você entra, se você for para o hospital só com o passaporte, ou se você for para o hospital sem documento nenhum, eles são obrigados a te atender, e depois, se eles não tiverem para quem mandar a conta, eles não, não têm para quem mandar a conta, não tem como ele colocar você no pau, porque eles não têm as suas informações mas é certo? não, não é certo, isso é malandragem é filha da putagem de gente que chega, que dá o jeitinho dele lá no Brasil sai do Brasil, provavelmente devendo até a cueca, vem pra cá e vem fazer cagada aqui, vem, faz cagada aqui e daí queima a imagem do imigrante que faz tudo certinho aqui, de você que quer chegar aqui nos Estados Unidos com um seguro de viagem de você que quer chegar aqui nos Estados Unidos e fazer tudo certinho, colocar os seus filhos na escola, pagar os impostos, comprar uma casa pagar os impostos, comprar um carro, colocar Uh, e, colocar, e assegurar o carro e, e, e esses imigrantes que vêm aqui e fazem essas cagadas são os imigrantes que sujam a, im, a imagem dos imigrantes que fazem as coisas certas uh, e eu falo isso por, por experiência própria tá? E eu falo, porque eu conheço muitos americanos, eu converso muito com, uh, com, com, com americanos, e eles sempre falam, eles sempre falam que, que os imigrantes, eles não falam geralmente de brasileiro, mas eles falam que, que os imigrantes, eles vêm pra cá, não pagam imposto, e não pagam não a paga conta de médico, e não pagam isso, e não pagam aquilo, e, e, e, e que é um absurdo, porque eles têm que pagar, os americanos têm que pagar, e, e os imigrantes vêm pra cá e não precisam pagar, não, ou, ou se, se faz de Maria Desentendida e acabam não pagando, né? Faz filha da filha da putagem, esse vídeo já não vai ser monetizado mesmo, porque eu tô falando um monte de palavrão mas, mas é isso, os americanos eles ficam muito putos da vida com isso, e os brasileiros que vieram pra cá como eu, como outros brasileiros que vieram para cá já há muito tempo e tentaram ao máximo fazer tudo certinho, sabe? Eu, quando, uh, quando eu tava aqui, no comecinho, eu precisava ir ao dentista fazer tratamento, eu paguei tudo, cada centavo. Uh, graças a Deus, nunca precisei ir, ir ao hospital por motivo nenhum, mas tudo que eu usei do sistema aqui, eu paguei. E daí vem um cara desse e não paga... E mancha a imagem, não só dele, mas de todo mundo que está ao redor dele De todos os brasileiros que eles colocam tudo numa... cumbuia só, né? Num, num pote só cumbuia é palavra... Palavra da, da época que eu morava na OCA E... Coloca tudo junto e acaba sujando a imagem Então, vamos lá, deixa eu tentar explicar... Deixa eu acalmar um pouquinho aqui, porque eu sei que esse vídeo tá um vídeo meio esquentado. Deixa eu acalmar um pouquinho e tentar explicar. O que, que acontece? O cara vai para o hospital, o imigrante vai para o hospital. Ele ele é tratado. Ele não apresenta documento nenhum, ou talvez apresente só o um nome, um passaporte e tal. E ele vai embora e o hospital manda conta para ele. O hospital manda conta para ele e se ele pagar, bem. Se ele não pagar bem também porque não tem como o hospital a uh, não tem como o hospital colocar o nome dele no pau ele para o hospital ele não é ninguém aqui nos estados unidos ele não tem um, um número de cpf ele não tem um número que possa que, que o hospital possa sujar entendeu então porque tipo no brasil o cpf vai para o spc sei lá como funciona mas aqui existe um número também parecido que é o social security Uh, number, e, e esse número, ele, ele fica sujo se você não pagar suas, suas contas em dia. E quando você é imigrante e você não tem esse número, não tem como você ficar com o nome sujo na praça. Porém, o que, que acontece? Quem que fica com essa conta? O hospital. Agora, imagina, que nem ele falou no vídeo lá, né, que, que vários imigrantes fazem isso todos os dias e ninguém paga e fica elas por elas. Só que o hospital fica com essa conta e eles acabam ficando com um débito muito grande. E quando esse hospital fica com essa conta muito grande, esse débito muito grande, eles têm que repassar pra alguém. E pra quem que eles repassam esse, essa dívida? Né? Pra gente, que as outras pessoas que usam o hospital, o serviço público, o, o serviço hospitalar, e pagam as contas. O hospital fala assim, puta merda, meu, agora a gente tem que fazer esse serviço a gente vai ter os mesmos gastos, porque a conta não é do hospital. A conta é do médico para o hospital. Tipo, quando minha filha quebrou o braço, foi, o médico mandou a conta para o hospital, o hospital repassou passou a conta para mim. O anestesista, que, que, colocou, que deu anestesia dela para ela fazer a cirurgia, passou a conta para o hospital e o hospital passou a conta para mim. Porque quando eles me mandam a conta, eu vejo tudo certinho. Ficou em 30 mil dólares. O, se vocês não viram o vídeo, tem um vídeo aqui no canal do, do, dos gastos do hospital. E o que eu tava falando? Então... O hospital ainda tem essas dívidas, o hospital ainda tem essa, essas contas para pagar. E se o cara decide ser tratado e não pagar, eles têm que repassar essa dívida para alguém. Então, o que aconteceu? Qual foi o efeito colateral que eu sofri, que outros americanos que eu conheço sofreram uh, e outros brasileiros que são cidadãos americanos também sofreram? Uh, o meu plano de saúde, por exemplo, na época, uh, há uns 10 anos atrás, o meu plano de saúde era um plano de saúde ótimo. Eu podia ir para pronto-socorro, não pagava nada. Eu podia ir para o médico, mesmo com o plano de saúde, que eu pago 600 dólares por mês de plano de saúde, eu ia para o médico, fazia consulta, não pagava nada. O, o pré-natal da, da, da minha filha foi... Da minha filha não, da minha, da minha esposa Foi ah, praticamente de graça ah, O parto foi 500 dólares E geralmente um parto aqui custa 20 mil A gente pagou só 500 dólares na época Se eu for para um pro pronto-socorro hoje Se eu não ficar no pronto-socorro no mínimo 8 horas Eu tenho que pagar 150 dólares Não, 250 dólares se, quando, Toda vez que eu levo minha filha para o médico Com plano de saúde, tá? Se eu levar ela para emergência 182 dólares. Se eu levar ela para o pediatra dela, eu tenho que pagar 80 dólares. Eu recebi uma conta essa semana do meu, do meu uh, exame de sangue, ficou em quase 100 dólares. Isso porque eu pago 600 dólares por, semana, por mês de plano de saúde. Então, isso... Uh, e, e quando a gente questionou, né, quando as pessoas começaram a questionar as companhias de, de, de plano de saúde, por que, que tinha os planos, os benefícios do plano tinham diminuído e o valor do plano tinha aumentado, um, eles falaram eles, é, é, que que os acordos com os hospitais mudaram, os hospitais aumentaram os valores do acordo, eles tinham que pagar mais para os hospitais e é por isso que eles estavam repassando a conta para a gente. E, e o motivo que o hospital uh, acaba re, uh, aumentando, né, renegociando esses contratos é porque uh, quando o Obamacare chegou, fudeu com tudo. Quando uh, chega um imigrante e resolve que tá ok pra ele não pagar a conta porque ele é filha da puta, que alguém vai acabar pagando por ele, porque alguém vai acabar pagando por ele, essa conta acaba sendo repassada pra gente. Então, daí o cara vem e fala assim, ah, mas, brasileiro, mas americano ou, uh, não gosta de, de imigrante. Mas uh, imigrante que já tem cidadania não gosta de imigrante. Não é que a gente não gosta, não é que o americano não gosta. É que, cara, eu não trabalho todos os dias, para poder pagar a conta de vagabundo que vai pro hospital e, e, e se trata, e resolve não pagar, porque o cara tá lá ganhando o dinheiro dele, e sabe o que ele tá fazendo? Ele tá mandando pro Brasil, comprando terreno no Brasil, comprando carro no Brasil, comprando, sabe, investindo no Brasil, e a gente aqui, a gente trabalha todos os dias, e na hora de, de poder usar o sistema de saúde, a gente tem que pagar uma nota, porque o filho da puta vai lá, usa o sistema de saúde e não paga, e daí o hospital tem que repassar pra alguém. Repassa pra quem? Repassa pra gente. Então, eu acho que, cara, isso é a maior sacanagem. Se você for vir pros Estados Unidos, se você é imigrante, compra um plano de saúde de viagens. Vem pra cá com, com seis meses, sabe? Uh, e compra um plano de saúde que te cubra por esse tempo pra que você não precise ser um desses que faz essas filhas da putagens. Sabe, compra um, sei lá, sabe, se, se, chega aqui, cara, vê se você consegue entrar em um plano de saúde, mesmo que seja o Obamacare, que eu não concordo com o plano, mas não vou entrar em detalhes, mesmo que entre em alguma coisa, mas não seja um desses caras que faz uma coisa dessa, que vai para o hospital, se trata e, e, e, e vai embora e não paga e a gente que tem que pagar a conta. Porque essa conta não sai de graça não, essa conta sai do bolso nosso. Então, é, fica o recado Fica o aviso, tá? Desculpa se esse vídeo ficou longo, desculpa se esse vídeo ficou fora do padrão que eu geralmente faço aqui. Mas eu precisava fazer esse vídeo porque é muita filha da putagem um cara fazer uma coisa dessa. Eu não acho certo. Caloteira, ah, caloteira é caloteiro em qualquer lugar. Seja aqui, seja no Brasil. Se você usou, você tem que pagar. Não tem dessa de que, ah, se não pagar, não dá BO, não. Porque isso é o seu caráter. É lógico que os Estados Unidos não vai, não vai bater na sua porta pra te cobrar. Mas isso é o seu caráter. E isso só mostra que você tá sendo um filha da puta.